Fala aí guerreiros e guerreiras, soldado aqui. É, vocês devem estar estranhando um pouquinho. Estamos aqui, estamos aqui, tamo gravando esse videozinho aqui. É, eu iniciei a live né? hoje. Hoje que dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 21 do 4, às 6h22, quarta-feira. É, a gente entrar aqui para fazer o, o, a livezinha. Fazer o evento, só que. Eu queria que vocês viessem, né? o que está acontecendo. <risos> Ai, rapaziada, é complicado. Crossfire velho, não sei não, hein? Esse mês aí teve bastante instabilidade dos servidores, a gente teve bastante queda, ping alto, altíssimo, por sinal, e tudo mais. Aí agora a gente foi logar aqui para fazer o evento. E tá dando isso, erro ao conectar-se do servidor. Será que a casa caiu? Ou melhor dizendo, será que o CF caiu? Ou o CF faliu de vez? Não sei. Comenta aí. deixa o comentário aqui que você acha. É, o que sempre postam nas redes sociais é a mesma coisa. Ataque aos servidores. Esses ataques acontecem desde 2012, 2013 nunca mudam nunca fazem nada para ter uma base melhor de defesa contra os servidores ou será uma mera desculpa para trapear os poucos jogadores que ainda é o resto deixo com vocês a legenda é, eu só acho que é um pouco frustrante eu acho que seria bem mais fácil também dizer a verdade aos jogadores sobre o que está ocorrendo o que está acontecendo eu acho muito difícil, né, pode ser que seja, assim, um né? ataque aos servidores, se for, e porque ainda não fizeram algo, né, uma, uma, repito, uma defesa sólida pra melhorar esses ataques aí, pra não ter mais ataques aos servidores, um jogo tão, há mais de 10 anos online, e só tem ataques no Crossfire Brasil, estranho, né. Mas enfim, se não for, né, DDDDOS, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Será uma nova atualização? Será um novo jogo que tá vindo? Um novo Crossfire? Ou estão querendo migrar as contas pro CFNA? Ou vai juntar o Crossfire Air com o Crossfire West? Pode ser um monte de coisa, pode não ser. Mas é meio complicado. Na situação delicada que o jogo se encontra aqui no Brasil... O poucos jogadores que ainda insistem, né? Ainda acreditam no potencial do game, ou gostam, ou por ter uma conta boa, ou por, por simplesmente gostar mesmo, não querer se desfazer da CC que tem. E o mínimo, jogar no dia de feriado, né? Ou um feriado aí em alguns estados do Brasil. E a gente entrou pra jogar e não dá pra jogar. Complicado. Mas comenta aí. O que, que vocês acham que está acontecendo? O que, que vocês acham que deve estar ocorrendo? Faliu? Fechou? Ou apenas lagou? Ou apenas mais um dia comum no Crossfire? Deixa seu comentário. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, compartilha esse vídeo aí, faz essa reflexão. Será que. Será a hora da gente pensar em uma outra alternativa? Será a hora da gente partir para outra? Comenta aí, rapaziada. Deixa, deixa os comentários aí. Tá bom? Tamo junto. Fique com Deus. E lembre-se: porque ser gamer e jogar Crossfire tá uma guerra. Fui. Tamo junto. Valeu. Ah, lembrando que tô gravando esse vídeo aqui. Até então tô conseguindo logar, mas se você tá e viu esse vídeo agora e conseguiu logar, é porque já deve ter normalizado ou já deve ter fechado, não sei. Tá bom? Valeu, tamo junto, abraço, que com Deus.